L.I.C.P, outro tom, pra longe daqui, pra longe daqui, ei hey. Eu quis conversar, quis desabafar, eu fui procurar, ninguém quis parar Quando eu encontrei, e fui confiar, na boca de uns amigos eu virei piada Eu tinha uma vida, devia continuar o rap dizia que eu não podia parar Chegava em casa e só queria ficar Trancado no quarto inventando um jeito de rimar Eu nunca tentei ser estrela do trap Sei que eu não posso nem comprar um ego desses A falsidade caiu no desinteresse E pra aliviar o estresse eu quero ouvir os rap mais deprê Não tenho tênis da Nike e nem pochete Eu faço rap com ódio não sou tiete. Cês tão bolado com o MC é suicida Então me ajuda a subir na vida e me segue na internet Querem que eu cresça, não querem se inscrever Bem na verdade eles não querem ver você crescer E vão dizer que não gostam do meu estilo E se isso virar moda vão dizer que eu não sei fazer Pra onde você vai? Não conta pra mim Não quero saber, só sei do meu fim Não quero correr pra longe daqui Pra longe daqui, pra longe daqui Vai, não conta pra mim, não quero saber, só sei do meu fim Eu quero correr pra longe daqui, pra longe daqui, pra longe daqui Salve outro tom hey, E pra longe daqui, finalmente eu vou me mandar E quero mais é que se foda, então eu revoa sayonara Hotpack por amor nessa merda já sou formado Não ganhei muito, mas também não pago de hypado Nunca correu atrás pra armar um show Gangsta de internet tem uma pádio Famoso pra carai, tem até spotify Mas pro rolê com nós cê não vai Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar E vai tomar no cu com essas ideias de trapstar Instagram, sem respeito na quebrada Vou te falar na sinceridade Que pra mim não vale nada E na realidade nós sabemos como é Cês pagam a rajada de boy Mas sempre vejo a pé Correndo pelo certo E evitando os amigos da onça Onde a amizade acaba Assim que acaba a borsa Beat do outro tom Pesando nesse tempo Espaço Seguimos sem tempo Pra ladar de a Jamie se cabaço E sinto informar se a carapuça serviu Quero mais que vá Pra puta que pariu Pra onde você vai? Não.